A última estrutura de controle de fluxo que a gente vai ver é o select case. Tá? O que o select case faz? Ele procura valores em, em listas de valores e executa ações se o valor desejado for encontrado. De certa forma, é parecido com o um if then, mas não é igual. Eu vou chamar a atenção para vocês disso ao longo desse vídeo. A sintaxe para o select case é select case nome de uma variável que é essa variável que você vai ver dependendo dos valores que essa variável tiver, né? Você vai ter você vai ter o você vai procurar em listas ali, tá? E cada lista de cada lista de valores você pode ter várias listas de valores, não tem em princípio um limite para o número de listas de valores que você pode ter aí, né? Você vai ver os você vai ter um case, tá? E aí, dentro, depois de cada case, você vai ter um bloco de comandos aqui e você acaba o seu select case com end select. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eu fiz um, fiz um programinha bobo aqui, um programinha bem bobinho, tá? em que eu, eu peço para o usuário digitar um número positivo, menor ou igual a 10, e o programa vai dizer se o número é par ou ímpar. Então, o usuário digita o número, o número é armazenado na variável NUM, e aí ele começa a procurar. Se o meu número for 2, 4, 6, 8 e 10, que são os números positivos uh, maiores do que 0, ele diz se é um número a par. Se, se for 1, 3, 5, 7, 9, o número é ímpar. Se ele for zero, ele vai dizer, olha, zero não é par nem ímpar, tá? porque afinal de contas você pode dividir zero por qualquer número e o resto vai ser zero. Okay? Uh, e o default, o esse case def default aqui, é para o caso de o um número não estar em nenhuma das listas que você preparou. Tá? Ou seja, se o número não for nenhum número entre 0 e 10, ele vai dizer, olha, desculpa, só sei contar de 0 a 10, tá? Foi mal aí. Para a gente ver como é que funciona, vamos lá testar para os três casos. Primeiro, eu digito, vamos digitar um número, um número par, não sei porquê, mas eu gosto mais dos pares. O número é par. Depois, vamos testar para os números ímpares. Beleza, funciona. Então, ele procurou se 5 estava nessa lista, não estava. Procurou se 5 está nessa lista, tá, opa, impri, faço o que tem depois aqui, executo o bloco de comandos e saio da estrutura select case. Se eu fizer isso daqui com 0... Ele vai dizer isso daqui, então ele procurou nessa primeira lista, não estava. Procurou nessa terceira lista, não estava. Procurou aqui, opa, está aqui. Zero não é par nem é ímpar ímpar. Né? E o caso default, que é para o é, pro, pro caso de um, um usuário um pouquinho mais espírito de porco. Né? Digitar, por exemplo, menos um. Ou... 11, por exemplo. Ok? Então, ele faz isso daí. O que a gente tem que tomar cuidado é que é, a gente pode ficar tentado a usar o select case como um substituto para if, porque ele é muito mais elegante. Né? É uma estrutura bem mais elegante do que aquele monte de if um atrás do outro. Mas, é, ele não é... Select case não é uma estrutura para substituir ifs. No, em qual sentido? No sentido que o select case ele não, aceita, ele não aceita expressões lógicas no lugar da lista de valores. Os valores têm que ser dados. Não tem jeito. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar agora e fizer aqui... Essa, é, des, descomentar esse, esse pedacinho de código aqui e eu tentar compilar o meu programa, ele já vai dar erro na compilação. E qual que é o erro que ele coloca? Ele diz aqui: olha, é, ele bota aqui o um número, um número para dizer: olha, esse, o primeiro erro que eu vejo aqui está nessa parte aqui, então a gente vê que é a linha 41. Tá? E a gente pode ver que, que é realmente a linha 41, porque ele me diz aqui, ó, 41. Tá? É, então, nesse caso aqui, ele me diz, olha, o parâmetro num uh, não foi declarado, é uma variável, o que não se reduz a uma expressão constante. Ela, ele vai, o valor de num vai depender da avaliação de uma expressão lógica aqui, tá? De uma, de uma expressão lógica aqui. Então esse tipo de esse tipo de de, de estrutura não é um substituto para o para o if. Indentação ruim aqui, feia, tá? Ah, acho que foi na hora que eu deletei lá o, o comentário, mas enfim. Ok? Então não é substituto para para if. Se você, você pode usar select case em conjunto com if, se você quiser. No caso aqui, eu fiz um outro, eu reescrevi aquele, aquele nosso primeiro programa para generalizar isso daí para números positivos. Não importa né, se, se, se eles estão entre 0 e 10. Então, uma generalização daquela do meu programa inicial, é essa daqui, tá, e, e vocês veem que eu começo com um if, esse if aqui me, me diz, olha, o número está entre 0 e 10, tá, zero inclusive, mas o programa pedia, né, uh, pedia números menores do que, do que 10, e agora... Ele, ele aí se ele tiver entre 0 e 10, aí ele vê se é menor do que 0, vê se é, se é igual a 0 ou vê se é maior do que do maior do que 10. Não sendo nenhum, não sendo nenhum desses desses tipos aqui, esse if fecha com, com esse if. Não sendo nenhum desses tipos aqui, ele passa a ver se o número é par ou é ímpar. Tá? basta eu pegar o resto da divisão por 2, essa função aqui é uma função intrínseca do Fortran, o Fortran já tem essa, essa função sem você ter que programá-la, okay? e ela te dá, né, você vê qual é o resto da divisão. Se a divisão for 0, é, divisão por 2 der resto 0, o número é par. Se a divisão por 2 der resto 1, um, o número é ímpar. Não vou rodar o programa aqui, ele funciona direitinho. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo, copiar essa parte aqui do programa e, e implementar vocês mesmos usando o online GDB. Okay? Então, para estruturas de controle de fluxo, é isso daí. Okay? É isso que a gente tem, o mínimo necessário para a gente poder fazer programas já legais em, em, em Fortran. Mas a gente precisa de estruturas para repetir uh, operações várias vezes. Nessas né? estruturas, quem já sabe programar, sabe que isso é um laço, um loop, okay? e é o que a gente vai ver na, a partir da próxima videoaula.